Tirei a casa, pisar as balas, saí de casa. Me torno mais diferente, me torno mais igual Histórias já tenho milhares Me torno mais diferente, me torno mais igual Histórias já tenho milhares Eu tô afim de viajar, viajar Fugir da correria e ir pra perto do mar De viajar, viajar, fugir da correria e ir pra perto do mar, ir pra perto do mar. Quero conhecer novas cores, sabores e amores, e engrandecendo meu. Manjar na beira e aumento do mar Quero cantar, quero mergulhar Me livrar nessa ganância, recuperar a sede de criança Antes que a becação, quando eu agora vou fazer a cada mudança Eu tô afim de viajar, viajar me Fugir na correria e ir pra perto do mar Ir pra perto do mar Eu tô afim de viajar, viajar da correria e pra perto do mar. E pra perto do mar. Pra perto do mar. Viajar é preciso, se não, a rotina de cansa.